Pessoal, vamos lá, vou me apresentar primeiro, mas não só me apresentar, mas acho que cabe apresentar toda a equipe da biblioteca nesse momento. né? Eu sou a Agatha, bibliotecária, mas eu falo que biblioteca não é feita só de livros e de informações. né? Biblioteca é feita de pessoas, é, pessoas que trabalham naquele espaço e pessoas que, que buscam informação, buscam conhecimento e usam aquele espaço para estudo. Então, nesse espaço da biblioteca, mesmo que de forma virtual, hoje nós somos quatro pessoas. A Adaça, que é nossa bibliotecária e coordenadora. O Gerson, que é assistente de administração. E o Roger também, que é assistente de administração. Então, nós quatro gerenciamos todo esse processo da biblioteca. Estamos aí disponíveis para fazer o atendimento de vocês. De início, eu queria dar boas-vindas para todos. Eu acredito que a grande parte aqui está ingressando, eu queria até aproveitar é, que vocês colocassem no chat e sinalizassem de que turma são, para eu ter esse, esse, esse, esse conhecimento né, de quais cursos vocês estão, com o que vocês estão iniciando, porque aí no, nos exemplos que a gente vai comentando ao longo do treinamento, eu posso tentar direcionar para a área específica de vocês, ok? Então, sinaliza assim, olha, eu sou de ADM, olha, eu sou do design. E aí, a gente vai se conhecendo, estreitando essa relação um pouquinho mais, tudo bem? Um, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje é, três recursos essenciais. Só me sinaliza para mim, por favor, pessoal, se uh, a minha tela já mudou. Minha tela já mudou? Vocês conseguem visualizar aí os três recursos essenciais? Sim? Não? Sim. Sim, ok. Então, ok. Vamos lá. Os três recursos essenciais que a gente vai é, realizar hoje. Se por acaso... <coughs> esse compartilhamento travar ou demorar para passar, vocês me sinalizem, tá? Porque aí eu retiro e compartilho novamente. Só me dá estoque para a gente ficar bem alinhado aí. É, a gente viu três recursos interessantes hoje. Fundamentais, não vou nem dizer interessantes, fundamentais. A Biblioteca Virtual Pearson, o Portal de Periódicos da Capes e as normas da BNT. Separei esses três pontos para a gente conseguir entender o que tem dentro de cada um, o que a gente vai precisar visualizar dentro de cada um. A Biblioteca Virtual Pearson ela vai ser usada para disponibilizar livros digitais, né? os famosos e-books, digamos assim. O portal de periódicos da CAPES ele tem uma diversidade de documentos lá dentro, mas o que a gente vai ver hoje, vai dar enfoque hoje, como acessar o portal de periódico CAPES, e fazer uma busca, por exemplo, por artigos científicos e por livros digitais. Também tem livros. Parecido com a biblioteca digital, no portal de periódico da CAPES a gente também encontra livros, a gente vai dar uma olhadinha nisso. E as normas da ABNT? Vou explicar sucintamente o que são essas normas técnicas e vou mostrar onde elas estão, a importância da gente fazer o acesso dessas normas na, da ABNT. Ok? Então, vamos começar pela Pearson, Biblioteca Virtual Pearson. Vocês já escutaram falar da Pearson? Algum professor já sinalizou? Já tentaram utilizar? Vão colocando esse feedback aqui para mim, para que eu possa ter essa clareza, né? Sim, já falaram. Perfeito. Essa Na... não vai ser gravada? Desculpa. Sim, já está gravando, sim. Ah, obrigado. Imagina. É... Essa biblioteca da Pearson, ela tem mais de 8 mil títulos disponíveis. E assim, não tem títulos disponíveis só da sua área especificamente. Tem é, títulos disponíveis também, por exemplo, da área de literatura. Eu lembro que na época das férias, alguns alunos me mandavam contato. Ah, gata, o que, que tem de literatura bacana na Pearson para dar uma lida em alguma coisa diferente para esparecer si a cabeça? Então, além de livros técnicos, também tem livros literários por lá. Essa biblioteca, é... o acesso a ela é online e gratuito para a comunidade do IFE. O acesso gratuito é apenas para a comunidade do IFE. E aí eu vou sinalizar algumas questões desde já. Agatha, eu tenho login e senha da Pearson. Posso compartilhar com a minha prima, com meu primo? Ele está fazendo um curso na Universidade XYZ? Então, não, né? porque o login de acesso e da Biblioteca Pearson é pessoal e intransferível. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês essa, esse print da cláusula do contrato da Pearson, para vocês que têm uma ideia da qualidade do serviço e como o IFE tenta oferecer o melhor para vocês, a Pearson custa, por ano, o acesso a ela, 220 mil reais. Então, assim, o Instituto Federal paga por ano esses 220 mil reais para fornecer a biblioteca virtual para toda a comunidade do IF. E lá no Swap, que a gente vai falar sobre isso, quando você faz o seu login e senha, né, tem um termo lá que normalmente a gente tem que aceitar. Muitas vezes a gente não lê, passa direto, diz que ele aceita, e, né, usa e segue mas nesse termo de responsabilidade, diz do seu cuidado com essa senha, com esse seu login, com essa senha. Então, muito cuidado, esse uso é para você que agora é aluno do é né? do Instituto Federal, e que tem o privilégio de ter esse, esse serviço disponível. O acesso à biblioteca Pearson é ininterrupto, final de semana, feriado, madrugada, espero que ninguém esteja estudando na madrugada ainda, né? Na madrugada é para dormir, mas, final de semana, feriado, enfim, o horário que você tiver é disponível, a biblioteca está lá para você. É a biblioteca, você também consegue acessar pelo celular. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Tem a possibilidade de acesso pelo celular. Você tem vários recursos para escolher livro favorito, fazer anotação de forma... É, fazer digitação em cima da página, como se fosse uma anotação mesmo, para que depois, quando você abrir o livro, aquela anotação está ali guardadinha para você. E para quem tem dificuldade para leitura, precisa de letras grandes ou para a gente não sei se a gente ainda tem algum aluno com deficiência visual. Ela tem toda uma possibilidade de fazer essa adaptação na Pearson. É, como vai ser o acesso? Essa é a primeira pergunta, né? Ah, como eu faço acesso à a Biblioteca Pearson? Qual é o caminho que normalmente os alunos fazem e que tá errado e que não dá certo e lá no Google Digitar Biblioteca Virtual Pearson e vai abrir uma página da Biblioteca Virtual Pearson e tentar fazer algum login, algum acesso por lá. Isso tende a não dar certo. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é você fazer esse acesso por dentro do swap. É, vocês já tiveram acesso com o swap, já tem senha do swap, tudo tranquilo com relação ao swap. Ele é fundamental para a gente acessar os sistemas da biblioteca, Ok. Todo mundo com senha sim, no swap, tudo tranquilo. Sim, sim. Tudo tranquilo. Perfeito. Então, a gente pode seguir. Então, a gente vai entrar no Swap. Uma das possibilidades da gente entrar é aqui na página do IF, né? a página principal de fsp e você vai clicar em Swap. E aí, ele vai te levar para uma tela preta, normalmente essa tela mais escura, onde você precisa colocar o seu login e senha. Lembrando que o login e a senha sempre vai ser JC, mais o número do seu prontuário. Sempre precisa colocar as duas letras, JC, para identificar de qual campus você é, do campus Jacareí, ok? E aí você vai colocar ali sua senha. Vai abrir a página inicial do Swap, é, e na página inicial do Swap, a gente tem várias abas, digamos assim, né? E dentre essas abas, a gente tem a aba Links Úteis e FSP, e nessa, nessa aba Links Úteis, a gente tem a Biblioteca Virtual da Pearson. Uh, onde você vai clicar nesse ícone Biblioteca Virtual Pearson e a biblioteca vai abrir automaticamente para você. Vai aparecer essa telinha de forma automática. Então, vou relembrar. Qual é o caminho para entrar na Biblioteca Virtual Pearson? Entrar no Swap, fazer o um login do Swap, e lá na aba Links Úteis, e na aba Links Úteis, clicar em Biblioteca Virtual Pearson. Ele vai abrir automaticamente. Agatha, então quer dizer que a, biblioteca... a gente não tem um login e senha específico para a Biblioteca Virtual Pearson? Até esse momento, não. O caminho para entrar na Pearson é por dentro do Swap. O login e senha é do Swap e a partir dele você vai para Pearson. Ok? Deu para entender essa diferença de acesso... Sim. Sim. Sim, perfeito. Vamos ao seguinte. Pessoal, qualquer dúvida pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Interromper, a gente está aqui para ir batendo um papo e é fundamental que vocês coloquem essas dúvidas para que a gente consiga ajustar. A ideia é que você tenha acesso ao serviço da melhor forma possível e entenda o processo. E no início é muito sistema, é muita sigla, é muito nome. E, e, e fica confuso mesmo, às vezes. Então, às vezes, perguntando e eu repetindo, fica um pouco mais claro de entender esse caminho, de entender esse processo, tá? Então, se sintam muito, muito à vontade. O que, que tem na Biblioteca Virtual, Pearson? Mais ou menos 8 mil livros, como eu falei para você. E essa essa capa, essa página inicial da Biblioteca Virtual vai estar sempre mudando. Normalmente, eles colocam aqui na, na folha inicial, na página inicial os livros novos, então sempre tem livros novos sendo inseridos na biblioteca, alguns são substituídos, são tirados, são trocados, então assim, é uma biblioteca que a gente fala aí que está sempre em transformação, você sempre vai encontrar coisas novas nela. Como é que você vai pesquisar pelo que você precisa? Logo na parte superior da página tem aqui, digite o nome do livro ou o autor que você deseja buscar. Você vai utilizar esse recurso para buscar pelo tema, buscar pelo seu assunto, buscar pelo nome do livro, se você souber pelo nome do livro exatamente, buscar por esse autor. Mas eu também sugiro que você faça a utilização dessas abas, né? a gente chama de filtros, desses filtros que tem logo abaixo, onde você pode filtrar por categoria, subcategoria, por editora. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa aqui que é de administração, de pedagogia, tem alguns aqui no chat que já colocaram. Então, digamos que eu digite ali, uh, educação. Quando eu digito educação, é um tema muito amplo, ele vai me trazer como resultado muita coisa, né? Mas eu posso, por exemplo, ir aqui no filtro do acervo e filtrar a categoria, por exemplo, administração e negócios. Ou seja, ele vai buscar pelo assunto educação, mas dentro da categoria Administração e Negócios. E aí, talvez, me traga um resultado mais específico. Coloquei como exemplo aqui esse livro com a capinha azul, não sei se já está visualizando para vocês, de Educação Corporativa. Né? Então, usar esses filtros de categoria, subcategoria editora é muito, muito interessante justamente para esse processo para que o resultado que venha seja um resultado mais adequado para o que você está pesquisando, para a sua área específica. Então, a gente pode criar esse hábito aí de usar categoria e subcategoria. Como é que eu faço para abrir o livro, Agatha? Só clicar na capinha. Vai clicar na capa e ele vai abrir. E ele vai abrir com alguns ícones na parte superior, Uh, os ícones estão pequenos, eu não sei como é que está o tamanho aí na telinha de vocês, mas eu tentei colocar mais ou menos o que é, é qual é a função de cada um desses ícones, né? Então, por exemplo, tem como você imprimir, e aí, deixa eu falar sobre essa questão da impressão. Agatha, então eu posso abrir qualquer livro lá da Pearson e fazer a impressão? Sim, pode, mas esse serviço de impressão ele não foi contratado pelo IFE, tá? O que foi contratado pelo Instituto Federal? O seu acesso à sua visualização. Então, você consegue acessar e fazer a leitura desse livro, seja no desktop, seja no celular, no tablet, estando online, offline, tem estratégias para você conseguir, inclusive, quando você é, acessar o livro, quando você estiver sem internet, existe essa possibilidade. Mas a impressão, essa impressão foi contratada? Não, a impressão não foi contratada. A Pearson ela é uma empresa privada, nós somos um, um órgão público, né? a Pearson é uma empresa privada, então a gente fez o contrato de acesso. Se você quiser imprimir, pode, você vai fazer um cadastro e vai fazer a compra dessa impressão. E aí você paga por essa impressão caso você queira fazer, mas o acesso à obra está ali disponível para você realizar a leitura. A impressão, eu preciso verificar para vocês qual seria o valor dessa impressão, mas é um valor assim muito, muito em conta. Se não me engano, são 10 centavos, 12 centavos. Eu preciso conferir esse valor exato né, para sinalizar para vocês qual seria esse valor atualizado. Mas, dependendo da obra, às vezes você quer um capítulo específico, você gasta 4, 5 reais para fazer a impressão daquele capítulo. É interessante porque às vezes tem livros que são muito caros e ter acesso a esse capítulo impresso vale a pena. É uma possibilidade. Mas está ali na tela, disponível para você utilizar. Tudo bem? Deu para entender como é que funciona essa questão da impressão? Dúvidas sobre isso? Não? Então, consigo Não, seguir. Não, tá tranquilo. Tranquilo, ok. Então, consigo <risos> seguir. Vocês conseguem dar zoom, né? A gente tem vários tamanhos de fontes ali, então a gente consegue dar zoom. Consegue fazer destaques e notas, ou seja, eu clico e gera um cartãozinho para eu digitar algum comentário do professor ou alguma coisa que você achou interessante naquela parte do texto. Quando você sair da biblioteca e voltar daqui um dia, dois, uma semana, aquilo vai estar gravado especificamente na página do livro onde você deixou. É como se fosse um post-it, né? Você coloca ali e fica aquela informação guardada. Você tem marca-texto para marcar o textinho de amarelo dentro do livro. Quando você abrir novamente, aquele trecho vai estar destacado para você. Vocês conseguem copiar o link do livro... Isso é interessante quando você quer compartilhar o um livro com algum colega. Né? Então, você salva esse link, copia esse link, manda, por exemplo, pelo WhatsApp para alguém, olha, a capa do livro é esse, é esse livro aqui. A pessoa vai conseguir abrir, por exemplo, no celular? Vai, se ela tiver o aplicativo da Biblioteca Pearson instalado no celular. Ou no computador, se ela tiver a biblioteca virtual aberta em alguma aba do computador. Então, ela precisa ter acesso ao sua app, estar com a biblioteca virtual aberta, e aí ela clicando nesse link vai abrir normalmente, né? Porque tem toda essa questão de segurança do conteúdo. E uma coisa muito interessante que eu acho nos livros digitais é esse botão de pesquisar, né? A lupinha do pesquisar. Parece uma, um recurso simples, mas que salva vidas, porque às vezes você... com aquele livro de 300 páginas ali na sua tela, e quer saber se ele trata do assunto específico daquele autor, um conceito X específico. Então, você usa essa aba de pesquisar e ele já te mostra todas as páginas que tem aquele termo, você pode clicar e ir direto para essa página. Então, assim, é um recurso bastante interessante para agilizar, para otimizar o seu processo de estudo dentro da biblioteca virtual. Esses são alguns dos recursos, não tem como eu falar todos e mostrar todos, porque a gente hoje tem uma hora para falar de várias coisas. É, teria que ter um treinamento só Biblioteca Virtual Pearson, mas o site, a estrutura da biblioteca, da plataforma, ela é muito intuitiva. É, então, aquilo, mexendo, futucando, né, como se diz, a gente descobre muita coisa, só consegue fazer uso de forma muito, muito boa dos recursos. É, na página da biblioteca, na página inicial, né, no lado esquerdo, tem algumas opções, destaquei ali, né? Uh, continuar lendo, porque às vezes ele vai identificar qual foi o último livro que você estava lendo, você não precisa ir lá procurar pelo livro de novo, você já consegue achar o livro mais rápido. Hum, sugestões de leitura, às vezes ele identifica o que você está lendo e vai te sugerir títulos com assuntos, com temáticas que são semelhantes. Uh, livros lidos, também é interessante, às vezes você lê um livro agora, no início do semestre, lá no final do semestre você fala, meu Deus, como era o nome daquele livro, eu lembro que tinha uma capa vermelha, na biblioteca isso acontece muito, né? A gente, na nossa biblioteca física, tem um mundo de livros e às vezes os alunos, ah, eu estou precisando daquele livro de capa vermelha, é, de pedagogia, você lembra qual é? O... Hã? Então, tem alguns de capa vermelha, né? Alguns, tipo, deve ter uns mil. Mas aqui na Biblioteca Pearson é legal porque ele cria o seu histórico. Então, por exemplo, daqui a um ano, se você quer lembrar um livro que você começou a ler hoje, ele vai estar lá no teu histórico e você consegue localizar esse livro de capa vermelha com muita facilidade. É um recurso bem interessante também, esses livros lidos. Enfim, são vários recursos para otimizar aí o seu processo de, de estudo. Eu tinha comentado que existe a possibilidade de você utilizar a Biblioteca Pearson no celular, né? Como é que funciona isso? Vamos lá. Você precisa é, entrar no, no aplicativo, né? Para baixar é, aplicativos do seu celular. É, normalmente está no Google Store. E você vai pesquisar por lá, Pearson, biblioteca, biblioteca, Pearson, ele vai ap aparecer, é um íconezinho azul, azul claro com a letra B. Não é tão pesado, são 28 megas, eu acho que é um aplicativo até leve para os recursos que tem, né? quem está com pouco espaço de memória aí no celular não tem, desculpa, consegue baixar com mais tranquilidade. Só que, para utilizar o aplicativo, você precisa ter uma senha. Por quê? Vamos, vamos pensar, né? A Biblioteca Pearson, até agora, a gente entrava por dentro do Swap. A gente não tinha uma senha, um login, uma senha específica para ela. Era por dentro do Swap. Mas no momento que eu vou entrar pelo aplicativo no celular, eu preciso fazer a geração de um login e de uma senha para usar no aplicativo. Então, como é que a gente vai fazer esse processo? Você vai entrar lá no Swap, vai entrar na Biblioteca Virtual Pearson, normalmente, e para cadastrar essa senha, você vai clicar sobre o seu nome, está aqui no canto superior é, direito, né? está aqui a HTSP, tem em lugarzinho até para colocar foto, quem quiser colocar, enfim, você vai clicar ali e ele vai te dar algumas opções, e vai ter a opção do meu perfil. Então, você vai dentro do seu perfil da Biblioteca Virtual Pearson, fazer esse processo de criar uma nova senha. E aí é interessante que ele vai te pedir aqui, ó, alterar senha de acesso, ele vai pedir senha atual. Ué, Agatha, qual vai ser essa senha atual? Foi cadastrado a mesma senha do swap. Então, você vai lá e vai digitar a senha do swap como sua senha atual. E vai criar uma nova senha. E vai digitar novamente a nova senha e vai clicar no botão alterar senha. Se você não pretende utilizar o aplicativo uh, no celular da Biblioteca Virtual Pearson, não precisa mexer aqui, deixa do jeito que está. Você só precisa cadastrar uma nova senha se você tiver interesse de usar o aplicativo, ok? Quem não quiser usar o aplicativo, a senha do swap, por dentro do swap, dá conta de usar tudo que tem na Biblioteca Virtual. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Finalizamos aqui biblioteca virtual. Isso. É, queria sinalizar de vocês como é que tá. Tá rápido, tá devagar? As dúvidas foram claras. Posso avançar? Tranquilo. Dica. Tá tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então vou seguir, tá? Só no nossa, nossa, nosso cronograma aí. Lembra que a gente tinha três tarefas hoje, três atividades hoje? Biblioteca virtual, portal de periódicos CAPES e a BNT. Biblioteca virtual, vou dar um checklist ali, foi, falamos sobre esses, esse assunto. É claro que qualquer dúvida, me interrompa, Agatha, lembrei agora da Pearson, queria perguntar um negócio da Pearson. Tudo bem, vamos lá, vou voltar, a gente fala sobre isso. Ou também vai, vão ter outros canais que vocês vão ter para conversar comigo e falar com a gente na biblioteca e a gente vai esclarecendo isso por WhatsApp, por Messenger, por o e-mail, por sinal de fumaça. A gente dá um jeito de se, se comunicando, e esclarecendo as dúvidas. O importante é não ficar com essas dúvidas. Então, vamos falar agora de portal de periódicos da Capes. A Capes é um, é um site, é uma plataforma... E é simplesmente a maior biblioteca virtual de informação científica do Brasil. A maior. Ouso dizer, como usuária que sou da biblioteca é, do portal de periódicos da Capes, que além de ser a maior, é o melhor nacionalmente. Então, assim, a gente tem que ter orgulho de algumas coisas, né? E uma coisa que eu tenho orgulho é da construção e da, manutenção, e da manutenção da existência do portal de periódicos CAPES, CAPES que esse ano é, fez, completou os 20 anos. Né? 20 anos de construção desse periódico, dessa base, né? são várias bases, vários artigos científicos ali. É um lugar que tem uma documentação é, rica em quantidade e em qualidade. Coloquei alguns dados aqui, mas certamente eles já estão... É, já foram ultrapassados, já estão obsoletos. Uh, a CAPES, é, mais de 38 mil títulos de periódicos acadêmicos. Se a gente pensar é, em documentos, capítulos de livros, relatórios, vídeos, áudios, são mais de 250 mil documentos, todos eles voltados para a área de informação científica. Então, assim, isso é um repertório incrível. E que está disponível para a gente. Onde eu consigo acessar, Agatha, esse site do Periódicos da CAPES. Está aí o caminho. Né? Apesar que se você digitar no Google lá é, Periódicos CAPES, ele vai, ou Portal CAPES ele vai te direcionar. É né? um site bastante utilizado e bastante reconhecido nos sites de pesquisa e de busca. Mas também eu tenho uma novidade para você. Assim. Esse site ele é incrível, mas ele tem dois tipos de acesso. Um acesso que a gente chama de acesso livre, qualquer pessoa no país, como é um site de um órgão público, qualquer pessoa no país vai poder digitar e vai ter acesso a esse site. Só que existe um conteúdo parcial limitado para pessoas sem identificação, como o site percebe, né? E existe um acesso específico para as instituições federais, onde o acesso ao conteúdo é completo, é amplo. Então, por exemplo, Agatha, é, eu tenho uma colega que está numa instituição privada e que também utiliza o portal de periódico CAPES. É o mesmo site, né? Depende. Talvez o que ela consiga enxergar dentro do site possa ser um conteúdo menor do que você, enquanto aluno do Instituto Federal, consegue ter acesso a um conteúdo muito maior, muito mais amplo. Como é que o site diferencia quem é de instituição federal, da instituição participante? Algumas instituições privadas até participam, mas tem que ter todo um critério, tem que ter um programa de doutorado, tem que ter uma nota X... É, de qualidade, né? um compromisso com a comunicação, com a produção científica, existem algumas é, instituições privadas, mas a grande maioria são de instituições é, públicas. Como é que o site diferencia isso? Quando a gente estava no presencial, ele diferenciava pela localização do computador, pelo IP do computador, esse, opa, esse computador está dentro do Instituto Federal, então ele já abre com acesso amplo, total. Mas e agora que a gente está no ensino remoto? Como é que a gente vai fazer para diferenciar o uso de login e senha? Qual login e senha? Login e senha do Swap novamente. Então, com o login e senha do Swap, você consegue entrar nesse portal de periódicos e consegue visualizar o conteúdo de forma completa. Vou mostrar a telinha para vocês. Essa é a tela inicial do portal de periódico CAPES. É, existe uma barra desse azul um pouco mais escuro do lado esquerdo está ali acesso livre. Esse acesso é o que vai abrir para todo mundo quando você entra no site. E é um conteúdo parcial. E ele vai te dizer isso. Ele vai abrir uma caixinha, vai deixar a tela toda preta e vai falar para você, olha, você está acessando o conteúdo gratuito do portal. O conteúdo assinado está disponível para os acessos com IP identificado nas instituições participantes, ou seja, ele ele, ele te mostra que você está navegando um conteúdo parcial. E como é que eu faço para ter o acesso completo, à Agatha? Na parte superior tem o acesso CAF ou CAFÉ. Eu, algumas pessoas falam CAF e outras CAFÉ. Eu acho que é CAFÉ. Depois eu vou explicar por que se pronuncia CAFÉ. É um achismo meu, né? Nesse, quando você clica aqui, que é a Comunidade Acadêmica Federada, você consegue é, buscar pela instituição. Vocês já conseguem ver essa telinha onde tem uma, uma xícara do lado do café? Sim. Não. Então, para por... <risos> então, assim, algumas pessoas deve tá chegando aí. Por isso que eu acho que é café, porque tem uma xícarazinha ali. Para mim, essa xícara é de café. Enfim, logo embaixo da xícara tem um espaço para você digitar o nome da instituição. E aí você pode digitar lá, IFSP, Instituto Federal de São Paulo. E aí ele vai abrir uma tela já com o logo do Instituto Federal de São Paulo, pedindo para você colocar o seu prontuário e colocar a sua senha. Repetindo, qual é o prontuário? O mesmo do Swap, não esquecer do JC. JC e a sequência numérica e a sua senha, tá? E aí ele vai é, te direcionar para um conteúdo completo. Ah, Gata, ele volta para a página inicial e não muda nada? Muda, muda sim. Como é que você sabe que você está com acesso completo? Porque lá naquele espaço, no lado é, esquerdo, onde estava acesso livre, vai aparecer acesso por Instituto Federal de São Paulo. Então, se você está vendo o nome da instituição aqui nessa barra de títulos, digamos assim, é porque ele já te deu o acesso completo de pesquisa na base. Tá? Então, é essa, essa diferença para você identificar se seu acesso está restrito ou está completo. E aí, Agatha, estou com acesso completo. Como é que eu busco a informação? Bem na página inicial, ele tem essa caixinha de busca. A gente fala de busca rápida. É, assim como a biblioteca virtual Pearson, falar de portal CAPES, a gente teria que ficar aqui pelo menos umas duas horas porque os recursos são incríveis. E esse acesso completo te dá, te dá a possibilidade de consultar pesquisas feitas nas maiores universidades do mundo. Então, você não tem acesso só à produção nacional. Você tem acesso, por exemplo, a base de dados, como a Web of Science, que te dá o que há de melhor de, de, de, de conteúdo, né? de periódicos indexados ali. Então, assim, a gente teria que ter um outro momento, um outro papo só para falar sobre isso. Mas o que a gente vai falar hoje de Portal CAPS? Dessa caixinha de busca aqui que ela vai te ajudar bastante. Você pode buscar por assunto, buscar por periódico, buscar por livro, buscar por uma base. Tem vários tipos de busca. Eu oriento para quem está começando, utilizar sempre a busca por assunto. Uma dica inicial que eu já vou deixar aqui é sempre utilizar esses termos em inglês. Ai, Agatha, como assim eu vou ter que pesquisar em inglês? Se eu digitar em português não vai funcionar? Vai, vai funcionar se você digitar em português. Mas como é uma base que te dá acesso ao conhecimento científico em várias universidades e instituições científicas do mundo... Se você pesquisar em inglês, a quantidade de resultados que ele vai te trazer vai ser maior. E aí você consegue ter uma, uma visualização mais ampla daquilo que você está pesquisando, né? Então, vale muito a pena quem tem essa possibilidade. Ah, eu não sei nada de inglês, quero usar só em português. Ok, o importante é fazer uma pesquisa numa base é, interessante. Ah, uma pergunta muito bacana que um aluno me fez uma vez. Agatha... Esse portal de periódicos é tipo um Google. É, mas é um Google muito mais confiável. Eu vou dizer assim, ó, portal de periódicos CAPES é um buscador de informação científica, de artigos científicos, e que ele vai trazer para você só o que tem de bom você não tem risco ali de ter, por exemplo, uma fake news, ser jogado num site, num blog, em algum conteúdo, em algum PDF, que você não sabe nem quem escreveu aquela informação. Aqui, todas as informações têm autoria, têm revisão por pares... Então são são informações lidas por uma, duas, três pessoas. Então assim tem um, uma curadoria sobre aquela informação. É muito mais seguro você buscar uma informação aqui para levar para um trabalho, levar para uma sua pesquisa sua, do que buscar essa informação no Google. Aqui você fica muito mais tranquilo da qualidade, da origem dessa informação, tá? E aí quando você busca o assunto, ele vai te trazer, ó, só para ter uma ideia, eu não sei como é que tá o tamanho aí para vocês mas eu busquei o termo education, ele me trouxe 8.833.336 artigos. Né? Então, assim, é muita coisa. Né? Não tem nem como visualizar isso tudo uma a uma. É claro que você vai ter que refinar esse resultado. Aqui do ladinho, você tem como refinar. Por exemplo, olha, eu quero o conteúdo que é só de 2021. Eu quero conteúdo só no idioma português, só quero ler em português. Eu quero conteúdo que trate, por exemplo, do autor X. Né? E aí você vai afunilando esses resultados exatamente para o que você quer. Então, é uma plataforma muito inteligente nesse processo de busca. né? Inteligente e segura. Há possibilidade também, de, dentro do portal CAPES, você buscar por livros. Lembra que eu tinha comentado que né, ele apresenta essa caixinha de busca logo na tela inicial, né? tem ali o assunto depois vem periódico e depois vem livro. Você pode selecionar por livro. E aí digitar o nome do autor, o título do livro ou o assunto, enfim, que você está buscando. E ele vai te trazer alguns livros aí. Uh, fiz uma busca ali por ergonomia uh, e ele me trouxe design e ergonomia, aspectos, aspectos tecnológicos. Ou seja, ele me traz um livro relacionando design e ergonomia de forma completa e para abrir o livro é só clicar em cima no texto completo e ele vai, fazer, vai abrir esse livro. Esse livro aqui específico está inteirinho aqui, você consegue fazer o download, fazer o download em PDF, fazer o download em EPUB e ficar muito à vontade para fazer a leitura. Essa é uma diferença entre o portal CAPES e a biblioteca virtual PISO. Na Pearson, você não consegue fazer o download desse livro, né? Mas no portal é, CAPES, você consegue fazer esse download, deixar na sua área de trabalho, deixar na sua parte de documentos para ler depois. É uma grande vantagem essa questão desse acesso amplo à biblioteca virtual Pearson, mas também ao portal de periódicos da CAPES. O que, que eu vou sugerir? Uh, treinamentos. Esse portal é tão incrível que existe uma equipe de treinamentos que oferece treinamento sobre o portal CAPES praticamente todos os dias de segunda a sexta. Todos os dias de segunda a sexta tem treinamento para você entrar no site, tentar entender quais são as bases, tentar entender sobre informação científica. Tem treinamentos mais gerais, tem treinamentos específicos, por exemplo, da área... É, de informação, da área de administração, da área de educação, da área de engenharia, tem, tem treinamento específico para a área, tem treinamento geral, então assim, é só você escolher dia, data, melhor horário para você se inscrever de forma gratuita, com certificado, é, para vocês conseguirem colocar no seu currículo LAT. Né? É, vocês estão chegando agora, mas existe um, um currículo específico né, de tudo que você faz na sua vida acadêmica, na sua vida estudantil, então, tem esse currículo lá. É interessante você fazer esse tipo de treinamento para mostrar que você conhece o portal de periódicos CAPES e que você se interessa pelo, por esse estudo, por esse desenvolvimento desse conhecimento. Então, os treinamentos estão lá. Super, hiper recomendo realizar esses treinamentos. É, é ao vivo. E é, os treinadores são incríveis assim, incríveis. A qualidade é incrível. E aí? Falei bem rápido sobre o portal de periódicos CAPES. Não parece não, mas a gente já está em 40 minutos de treinamento, né? Como eu falo, meu Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim. sim. É, a Deus. De entender, sim. sim. Que, que bom, que bom. Que delícia. Então, vamos lá. Eu vou seguir para a ABNT agora. ABNT... É da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vou só relembrar. Biblioteca Virtual Pearson trata de livros digitais. O portal de periódicos da CAPES, a gente viu que são artigos científicos e também tem a possibilidade de encontrar livros inteiros lá dentro e fazer o download. E agora a gente tem a, a ABNT. A ABNT, eu antes queria explicar um pouquinho o que, que é porque às vezes a gente não tem muita clareza do que seria a BNT. Primeiro a sigla, né? o que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa instituição é uma entidade brasileira, ela não é pública, ok? Ela é responsável pela padronização de normas técnicas em diversas áreas do conhecimento, em diversas atividades. A função da é uma função que a gente chama de interoperabilidade. A palavra é complexa, é difícil, mas ela é muito simples, na verdade. Qual é a função da ABNT? Criar um padrão para as coisas, para que as coisas não virem uma bagunça. Trouxe dois exemplos. Existe uma norma, que é a norma brasileira, né? NBR, e tem um número. Toda norma vai ter um número. Como são infinitas, eles acabam colocando números nessas normas, né? Que vai tratar, por exemplo, um exemplo: plugs e tomadas de uso doméstico. Agatha, não entendi. O que isso tem a ver com biblioteca? Seguinte. Quando você vai produzir um plug, uma tomada, né? Você comprou um ventilador. Você vai chegar em casa, vai pegar aquela, aquela, aquele plug do ventilador e vai colocar na tomada. Sempre vai encaixar, né? Não tem risco. ai... É, é, é... Fizeram errado de um diâmetro, errado, né? Não tá encaixando, às vezes. Outra precisa de um adaptador, né? A gente teve uma mudança aí dentro do plug de, de três pinos, né? Que também é regulamentado pela BNT. Mas é, no geral, você sempre vai encaixar. Vou dar um exemplo, outro exemplo: uma lâmpada. Esse eu acho que é mais tranquilo. Você vai no mercado, você vai numa loja da área de elétrica, você vai comprar uma lâmpada, você não fica se perguntando se aquele bocal vai encaixar no bocal que você tem em casa, porque a indústria vai fazer todos os bocais das lâmpadas de um mesmo padrão. Você tem certeza, você vai escolher o design da lâmpada, você vai esquecer, aquecer é, escolher o quanto de luminosidade ela vai trazer, se é uma luz branca, se é uma luz mais amarelada, mas enfim, você vai comprar a lâmpada e vai trazer, e vai colocar, vai instalar e não vai ter grandes problemas. Só que para isso acontecer, dessa forma tão fluida, precisa de um padrão. E esse padrão é a BNT que dá para tudo. Né? Eu estou dando dois exemplos aqui de eletricidade, de e de, de, de, né? de, de lâmpadas, para a gente conseguir entender esse processo. Mas a função da BNT é criar um padrão. Tá, Agatha, e o que, que isso tem a ver com o que eu estou estudando, com biblioteca e com o Instituto Federal? Porque existe um padrão. Vou dar um exemplo. Um professor pede para você fazer o resumo de um capítulo. Olha, tem esse capítulo aqui, o capítulo 4 desse livro, eu queria que vocês lessem e fizessem o resumo e me encaminhassem o um resumo. Como é que faz o resumo? Cada um faz o resumo do jeito que acha que deve fazer o resumo? Vou colocar lá no Google, como fazer um resumo. Vai aparecer um milhão de formas e jeitos de se fazer um resumo. Qual é o certo? Talvez, fora do Instituto Federal, tenha várias possibilidades de certo. Olha, isso está certo, isso é bom, isso também é bom. Mas, no geral, na nossa instituição, a gente tem esse padrão que é o um resumo a partir das normas ABNT. Então, quando alguém falar isso para você, olha, eu quero um resumo, mas sigam a ABNT. Opa, sigam a ABNT é porque existe um documento que vai te explicar exatamente como fazer o resumo. E mesmo que você não tenha visto o resumo do seu colega, o resumo de vocês dois estará na forma muito parecido, muito similar dentro de um padrão. E é assim para tudo. Por exemplo, um sumário de um trabalho. Quem uma vez já tentou fazer um sumário para um trabalho e ficou louco? né? Tipo, meu Deus, que tamanho de fonte que eu uso, o espaçamento, o tamanho de letra. É uma infinidade de possibilidades. Como é que é? O que eu faço? Qual é o certo? Qual que é o padrão? É a BNT que vai determinar qual é o padrão para você. Então, coloquei aqui várias normas que a gente normalmente utiliza é, para vocês terem uma ideia. Existem duas que vocês vão carregar assim, embaixo do braço, ao longo do curso, que é a norma 14.724, 14 que é a norma de trabalhos acadêmicos. Essa norma vai especificar para você... Da capa até lá no final, o que, que tem que ter dentro do seu trabalho, como, quais os elementos vão na capa, o que, que tem na folha de rosto, se coloca ou se não coloca o resumo ali, é, folha de aprovação, enfim, ele vai te mostrar exatamente o título dos capítulos, se tem subcapítulos se eu coloco um número se não coloco, se é centralizado, se a margem é esquerda, é direita, enfim. Ele vai te dar esse layout, né? essa organização, esse padrão de todo o trabalho acadêmico. E também tem a NBR 6023, que é de referências. A gente já fez alguns cursos, pode realizar outros sobre referência bibliográfica, que ele vai te mostrar é, como colocar a indicação de onde você tirou a informação que você colocou no trabalho. Né? Você colocou lá uma citação no seu trabalho, no final você tem que indicar qual é o livro que você tirou aquilo. Como é que faz essa referenciação? Como é que eu coloco isso no final do meu trabalho? Essa norma também vai te orientar. São as duas normas, assim, para colocar aí, imprimir e guardar, porque elas duas são muito consultadas. Ah, Gata, eu preciso saber essas normas de cor? Não, não, não, não. É, é uma norma técnica, então ela existe para ser consultada. E o que acontece? Ela muda de tempos em tempos, então ninguém tem que decorar nada. Às vezes a gente até já sabe de cor, de tanto usar, a gente sabe de cor de um detalhe ou outro. Mas a gente tem que entender que esse padrão pode mudar. Igual a tomada lá do plug, não eram dois pinos e depois mudou para três pinos? Então as normas aqui de trabalhos acadêmicos, elas também podem mudar. Detalhes ou outros mudam. Então por isso a gente sempre tem que estar com acesso a essas normas de forma atualizada a gente acha essas normas atualizadas? Coloco lá, um ABNT para trabalho acadêmico no Google, vai aparecer alguma coisa, Agatha? Vai, certamente vai. É o melhor caminho? Não, com certeza não é o melhor caminho, porque você não sabe se aquela norma que está aparecendo lá, se ela é atualizada ou não. Como você vai saber? Se ela está vigente ou se ela já foi cancelada, se ela está obsoleta, ultrapassada. Como a gente vai fazer isso? Por isso que o Instituto Federal contratou o serviço, que é de disponibilização das normas ABNT para vocês de forma atualizada. Trouxe de novo o contrato do if para pagar por esse serviço e custa por ano R$ reais. Agatha, ah, por que, que você está falando desses valores? Eu estou falando desses valores porque isso é dinheiro público, né? né? Não é não é dinheiro dinheiro específico de alguém, é nosso dinheiro, é seu dinheiro, é seu dinheiro que está sendo utilizado para propiciar um instrumento, um recurso para gerar um processo de estudo com a melhor qualidade possível. E qual seria o bacana nisso tudo? Que você utilizasse esse recurso da melhor maneira possível. Né? Então, assim, não tem por que buscar essa norma no Google se você está pagando, você também está pagando como, como, né, como contribuinte para ter acesso à norma em uma base segura, completa e atualizada. Né? Então, a gente precisa buscar no caminho certo. Qual é esse caminho certo? Está aí esse site, que é o catálogo da biblioteca, né? que chama Pérgamo. O nome é diferente. Pérgamo biblioteca.ifsp.edu.br. Então, esse é o caminho para você buscar as normas da ABNT. Da essa é a carinha do, do, do nosso catálogo. E ele vai de cara te pedir aqui, pesquisa geral, digite o termo de pesquisa. Para fazer essa pesquisa, antes de fazer a pesquisa, o que, que eu sugiro? Faça o seu login. De novo, é um serviço pago, então o site precisa ter certeza que você é você, né? Então, entre lá no Pergamo e faça o seu, o seu login. Ele vai perguntar se você é aluno se você é servidor, já deixei marcadinho que aluno. Ele pergunta sempre de qual campus, né? A gente tem acho que 35 ou 36 campus, só em São Paulo, então é um bife muitos lugares, pela então a gente precisa é, identificar de qual campus a gente é. O código, o que, que é esse código? É o prontuário. Então, de novo, você vai colocar o prontuário. Só que tem uma diferença aqui. Anota essa diferença aí para não dar erro. Aqui não precisa colocar o JC. Ué, Agatha, por que, que eu não vou precisar colocar o JC aqui? Porque você já identificou aqui em cima que o campus é Jacareí. Então, ele já sabe que você é de Jacareí. Então, qual seria esse código? Só a identificação numérica que vem depois do JC, ok? Então, você vai digitar todos os números que viriam depois do JC. E a senha? Agatha, qual é essa senha? A mesma senha do SWAP. Percebeu que não pode dar chabu na sua senha do SWAP, né? <risos> Se tem algum problema na sua senha do SWAP, tem que resolver ela para ontem, porque é uma senha que está relacionada e linkada com vários outros sistemas. Então, cuide com muito carinho da sua senha do Swap. Então, por exemplo, quando já fiz lá o meu login, aparece o seu nome do lado direito, numa barrinha verde, né? Tá ali o meu nome, Agatha Nelson de Souza. Estou logada, então tenho certeza que ele vai liberar tudo o que eu preciso. Vou pesquisar, fazer pesquisa geral. Vou pesquisar pelo número, né? Eu passei para vocês o número das normas, vou colocar aqui a norma de referência, 6023 é o número. Agatha, eu não sei os números, como é que eu faço? Não tem problema, se você quiser ser a norma de trabalho acadêmico, só digitar trabalho acadêmico, a norma de referência, digita lá referência, a norma de plugs e tomadas, só digitar plugs, tomadas, então ele vai aceitar com texto também, o texto, o número, enfim, o que você lembrar desse processo de busca. E aí, dá o pesquisar. Quando der o pesquisar, ele vai trazer o documento para você, né? Tá ali o documento branquinho, até com o logo da BNT redondinho, né? O redondinho, a bolinha redonda, escrito a BNT dentro. E é só você clicar em cima. Quando você clicar em cima, ele já vai abrir o documento de forma direta para você. Talvez faça isso em uma outra janela, abra uma outra janela e clique em documento. E você consegue fazer a impressão. Essa impressão aqui é totalmente livre. Você consegue imprimir todas as normas que você precisar e que você julgar necessário. Ou gerar o PDF, deixar guardado no seu computador, né? enfim, do jeito que você preferir. Só que ele vai te mostrar é, de 20 em 20 páginas. Tem documento, tem norma que tem 3 páginas, tem norma que tem 60 páginas, depende do assunto, né? Então, o que ele vai fazer? Aqui em cima ele vai te mostrar da página 1 a 20, aí você imprime e salva da 1 a 20, da 21 a 24, e aí você vai imprimindo até o final do, do, do documento, mas você consegue ter esse acesso. Atenção, atenção, atenção. É, todo PDF que é gerado tem marca d'água com a sua identificação. Deve ter colocado um print sobre isso aqui. Eu não, eu não coloquei esse print com a sua identificação. Então, vai aparecer o seu prontuário, vai aparecer seu nome, deve aparecer seu campus. É, não recomendo, e isso já deu problema, que você compartilhe esse material com outras pessoas. Vou dar um exemplo. Claro que... Ah, Agatha, estou precisando da norma de referência. Você pode me mandar pelo WhatsApp? O que, que eu vou responder para você? Não, não posso. Por quê? Quando eu imprimo uma norma lá nesse sistema, no Pérgamo, sai com a marca d'água do meu nome, com os meus dados, etc. Quando eu passo isso para você, por mais que eu goste de você e confie em você, há o risco desse PDF parar no mundo, né? E... Uma, como uma informação, o um compartilhamento de uma informação que não é permitido. Então, não é permitido. Esse uso é exclusivo para você. Você está usando um sistema que é pago para você utilizar. Então, não compartilhe. Qual é o caminho? Ensina o colega ó, qual é o caminho para pegar a norma. Olha, vai lá no Intergamo, digita o um número, faz o seu login, que vai aparecer e você consegue imprimir. É tranquilo, né? Então, assim, evite compartilhar esse tipo de informação com seus dados pessoais, porque você aceitou um compromisso de utilizar a senha do SWAP de forma pessoal e transferível. Então, cuide bem disso para não ter nenhum processo, nenhuma sanção administrativa na instituição ao longo do teu curso, ok? E é isso. Chegamos, nossa, quase quatro horas. Vou finalizar aqui colocando uh, em caso de dúvidas, olha eu boba né, em caso de dúvidas é claro que existem dúvidas, várias dúvidas provavelmente tem dúvidas borbulhando aí na sua cabeça e os contatos para que você possa falar com a gente para tirar essas dúvidas é, temos dois e-mails né, o e-mail que é o da biblioteca, o esse e-mail quando você manda Todo mundo, toda a equipe, nós quatro, né? a Daça, eu, Gerson e Roger, nós quatro recebemos esse e-mail de maneira simultânea. Então, a resposta tende a vir bem mais rápido, porque o primeiro que estiver lá no e-mail e ver a pergunta vai te responder. E tem também o meu e-mail do Federal, que é agatha.sousa.edu.br. Pode escrever, que aí vem só para mim. Nosso telefone fixo, como a gente não está no campus, ele está aí, mas no momento não tem ninguém lá atendendo. A gente está atendendo pelo WhatsApp, tá? E o WhatsApp está funcionando de 9, 10 da manhã às 8 da noite. De 10 às 8 vai ter alguém disponível lá para é, te atender no 12, 9, 1333. Tem o um link aí do nosso Facebook, é só procurar no Facebook Biblioteca.fspjacareí. E o link do YouTube também, a gente está igualzinho no YouTube, biblioteca né? e a gente procura no YouTube. É, essa apresentação, eu coloquei ali, essa figurinha né, do Creative Commons, é uma, é uma apresentação aberta para compartilhamento. Eu vou deixar ela disponível, né? eu, vou, eu vou disponibilizar ela, acredito que vou tentar, não sei se eu tento fazer isso pelo YouTube, se eu coloco isso no site... Eu vou achar um caminho, mando para os coordenadores eles repassam para vocês. Eu vou achar um caminho para compartilhar esse PDF dessa apresentação, mas essa gravação também vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube a partir de segunda-feira, que aí a gente pode, é, vocês podem rever, é, escutar novamente algum trecho que ficou em dúvida, né? Mas, de toda forma, eu vou estar sempre disponível para, para, para tirar essas dúvidas, ok? É, não visualizei durante toda a minha fala aqui o chat com algumas perguntas. Vi aqui que vocês não têm perguntas, vocês estão tímidos. <risos> não estou vendo perguntas aqui escritas no nosso chat. Mas queria abrir esse espaço de fala para vocês, né? Se ficou claro na comparação de um sistema com o outro de uma base para outra, se vocês têm algumas dúvidas, que a gente possa auxiliar e compartilhar aí os conhecimentos. Agatha. Sim. Oi, sou a Mércia. Oi, Mércia. É... Prazer, bem-vinda. Prazer, obrigada. É o seguinte, a minha internet caiu a hora que você... Você começou a explicar sobre o portal periódico na uhum. hora de, de fazer uh, o, o aluno para entrar, né? Eu tenho Isso. que entrar pelo meu caminho do, do Swap mesmo. Isso. ó. A Biblioteca Virtual Pearson, a gente vai por dentro do Swap. Então, a gente entra no Swap, aquele, aquele site que tem né, meio Sim, pretinho. Sim, é, né, é, eu já usei. Pearson. Isso. E abre a Biblioteca Virtual Pearson. Na Biblioteca Virtual Pearson, são somente livros, mais ou menos 8 mil livros. O portal de periódicos da Capes, é... É. ele é diferente. A gente vai entrar pelo café. Eu vou compartilhar aqui a tela, novamente, com você, só para mostrar esse Por caminho, favor. porque às vezes, isso, a sua dúvida pode ser a, du... a, sua... a dúvida de, de, de outro colega também. né? Eu vou aqui na frente, olha... Até na hora que você perguntou se estava visualizando, eu falei que não. Fui eu que falei que não. Eu tinha caído eu... e não tinha visto. Aí estava travado acho... para mim a imagem. Ah, entendi. Então, vou, vou voltar aqui. Ó. Quando você entra aqui no portal de periódicos CAP, que aparece acesso livre. Está conseguindo visualizar essa tela onde está acesso livre? Sim. Sim. Sim, acesso livre. E isso vai aparecer para todo mundo que está acessando o portal CAP. Isso é o que a gente quer? Não, a gente quer o acesso completo, né? Como é que a gente consegue esse acesso completo? A gente vai nessa parte superior aqui, onde está o acesso café, vai clicar nele, vai aparecer é. a xícarazinha do café e perguntando de qual instituição é. você é. Aí você vai digitar lá, IFSP. Aí ele vai aparecer, Instituto Federal de São Paulo, só clicar em cima, e ele vai te mandar para essa telinha, já com o nosso logo, para você fazer o login e senha. Qual é o login e qual é a senha? O mesmo do Swap. Então, ó, você, hum, não okay. vai, você não precisa ir lá no Swap. Não, não precisa. Você só vai indicar aqui dentro do portal de periódicos da Capes mesmo que o seu login e sua senha é igual à senha do Swap. E aí você vai digitar. Ah, ok. Isso. E ele vai te trazer para essa página onde tem acesso por Instituto Federal de São Paulo. Então, na sua página inicial vai vir essa barra com o nome do Instituto. Aí você já tem certeza... Que todo o resultado que você pesquisar ali, você está pesquisando de, na forma completa do site. Ah, tá joia. Esse, esse é... Esse Obrigada. Aqui. Imagina, imagina. Deu para ficar mais claro aí? Sim, sim, ficou assim. Agora sim. Agora deu para ver. Obrigada. Imagina. Olha, eu acho que apareceu alguma coisa no chat aqui, ó. Eu fiquei em dúvida da Ana Carolina. Tudo bem, Ana Carolina? Eu fiquei um pouco em dúvida sobre o treinamento online. Que A senhora não me chama de eu, senão eu me sinto muito velha, muito velha, gente. <risos> Pode chamar de eu, de Agatha, eu tenho a idade de vocês. É, que você citou quando falava sobre o CAPES. Ah, tá. O que acontece? Esse portal CAPES é, é feito pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior no Brasil. Lá em Brasília, lá no MEC. Uh, e aí, o que, que eles fazem? Eles dão treinamento para todas as universidades que participam, que têm acesso ao portal CAPES, que não é só o IF, né, o Judo Federal. Todas as universidades públicas do país têm acesso ao, ao portal CAPES, as melhores universidades privadas também têm acesso. Então, eles dão esse tipo de treinamento que é para todo mundo. Então, tem, lá no portal CAPES tem a opção de treinamento, geralmente eles colocam na página inicial, assim, bem grandão, treinamento disponível. E aí você clica, ele vai te mostrar todas as, as datas, normalmente é de segunda a sexta. Quando tem pouco treinamento, tem três vezes na semana. Mas é o um treinamento de um dia só, às vezes uma tarde. E aí você escolhe em que momento você quer fazer e o assunto específico que você quer fazer de plataforma CAPES. E aí você se inscreve, é gratuito, tem certificado, etc. E é ao vivo, quem vai dar esse treinamento é o pessoal lá de Brasília. E nessa turma tem alunos misturados de todas as universidades. Seja do IFE, seja da PUC, Federal de Minas, Federal, sei lá, de Pernambuco. Enfim, tem, tem, tem todo mundo ali misturado. E esse caldeirão é muito bom, porque, assim, às vezes a gente aprende muito com o colega. Mesmo nesse formato das telas, às vezes a gente aprende com quem está passando a informação e aprende com as perguntas, com as dúvidas, com os comentários que os colegas estão fazendo, né? A gente sai desse, só, só dessa nossa bolha, né? É, é, é muito bacana fazer esse treinamento. Então, eu recomendo fazer o treinamento de uso geral da plataforma CAPES, para vocês terem uma noção de tudo que tem ali dentro e de quão importante e relevante ao portal de periódicos da CAPES e depois façam algum específico na área de vocês, né? Certamente vai ter algum, então, específico na administração, específico no design ou específico é, é, é, na pedagogia na educação. Então, vocês podem fazer essa, essa, essas possibilidades, tá bom? Consegui responder, Ana Carolina. Depois, se quiser uma pergunta mais específica, a gente fala, gente fala, Tá ok? Gente, mais alguma questão? Que bom, que bom, gente, que beleza, que bom, Carolina, que bom que ficou claro, tá? É... Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Dúvidas que a gente não falou hoje sobre biblioteca, como é que vocês estão? Eu estou aqui de longe, assim, preocupada com, com vocês, <risos> né? Porque eu queria muito estar perto para orientar, para que vocês estivessem lá na mesa da biblioteca e a gente pudesse, é, é, de fato, sentar junto e bater um papo e conversar sobre as dúvidas, sobre as dificuldades. É, eu vou sinalizar uma questão, que eu sempre digo, eu já sempre digo isso no início dos treinamentos, agora acabou ficando para o final, que na biblioteca a gente não trabalha só com o livro, tem muita essa impressão, né? Ah, a biblioteca é lugar do livro. Eu digo que não só. Na minha percepção, a biblioteca é lugar de informação. Qual a informação, Agatha? A informação que vocês precisam. Então, o nosso trabalho na biblioteca é levar para vocês a informação que vocês precisam. Vou, vou sinalizar um, um fato simples, assim. Às vezes, o aluno chega para mim e fala assim, Agatha, não, eu não entendo o que, que é esse negócio de... Sei lá, Vou dar um exemplo. Extensão. O que, que é uma extensão né? da minha colega Márcia? Eu adoro a Márcia, que é coordenadora lá da extensão. Eu não entendo essa coisa de educação e extensão e pesquisa. O que, que isso quer dizer? O que, que essa tríade quer dizer? Vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Né? Ué, mas não é uma informação que tem a ver com a bibliotecária? Sim, claro. Toda informação tem a ver com a bibliotecária. Uma vez uma, vez uma aluna estava falando assim, Agatha, como é que eu faço para conseguir, na justiça, a vaga da creche do meu filho. Porque eu não sei nem por onde eu começo a procurar isso. A gente precisa colocar, na época que a gente estava antes de pandemia, né? essa criança precisa ir para a creche, eu não consigo vaga, eu queria acionar a justiça, um caminho para resolver isso. Me ajuda? Claro, a biblioteca está ali para te ajudar a buscar essa informação. Não tem informação que tenha a ver com biblioteca, informação que não... Tem a ver com biblioteca. Informação é, é, é a vida da biblioteca, o cerne da biblioteca. Então, todas as suas dúvidas, a biblioteca está aqui para ajudar e para te acolher. Então, nesse processo inicial, às vezes você não sabe muito bem, gente, para que eu pergunto isso? Né? Às vezes, ah, eu vou perguntar para o coordenador do curso, perguntar para a coordenadora ou para o professor. Será que o pessoal da biblioteca pode me ajudar a entender essa coisa do IFE com tantas siglas, com tantos sistemas e com tantas coisas? Claro que sim. A gente vai ter todas as respostas? Claro que não. Mas a gente sabe onde achar essas respostas. Então, por exemplo, por mais que eu não te, saiba te dizer exatamente o que você precisa, eu vou dizer, olha, eu tenho o e-mail e a pessoa que vai responder a sua, a sua questão da forma mais exata e mais perfeita possível. Vamos escrever para ela? Vou te passar o e-mail e você vai conseguir falar com essa pessoa e tirar a sua dúvida. Então, a gente está aqui para fazer esse meio campo na informação. Também informações mais específicas. Ah, Agatha, estou procurando pelo livro vermelho, de capa vermelha, que eu vi um PDF em algum lugar. Eu não lembro do autor, mas tinha um trecho que falava sobre aquilo. Me ajuda a achar esse livro? É claro que a gente vai te ajudar a achar esse livro, ou o capítulo do livro ou estou procurando uma norma específica para alguma coisa. Estou com um trabalho para fazer, mas eu não sei nem por onde eu começo a pesquisar o assunto desse trabalho. Está tudo muito confuso na minha cabeça. Chama a gente no WhatsApp, manda um e-mail para a gente, que a gente está aqui para te ajudar com esse processo. A gente é, tem uns lugares que a gente consegue encontrar informações que às vezes você não pesquisou ainda. Né? Às vezes você passa uma tarde procurando, gasta um dia procurando um determinado ponto se você tivesse pedido ajuda para a gente, a gente te mandava aquela informação em 10, 15 minutos. Então, otimiza o seu tempo, né? É, use e abuse dos serviços da biblioteca, é isso que eu quero dizer. A gente está aqui para te ajudar nesse processo e a gente fica muito feliz de participar e de poder ajudar vocês nesse processo, tá bom? Acho que é esse como resultado final. Eu vou compartilhar de novo os telefones e os e-mails. Vocês já conseguiram anotar? E aí, a gente dá tchau com aquela telinha lá dos contatos. Coloca ali no seu caderno. Ai, caderno. Coloca ali no seu caderno. Eu falo assim, o contato da biblioteca tem que estar naquela aquela parte, assim, sabe aquela parte que tem perto dos adesivos? Não sei se vocês têm caderno com adesivo ainda. Eu, eu apesar da idade, eu sou aluna, eu estou fazendo doutorado agora, Acabei comprando caderno e caderno que tem adesivo. E ali na parte de trás dos adesivos eu anoto coisas que podem me salvar em algum momento que são importantes. Eu sugiro que vocês anotem aí, ó, e-mail e o WhatsApp, ok? E a gente vai estar tá muito, muito, muito disponível para ajudar e para tentar te salvar aí se for necessário, tá bom? Ao longo desse processo. No mais, vou desejar muito boa sorte no curso de vocês. Sejam muito, muito bem-vindos. O IFE é uma instituição adorável, quem está aqui gosta muito de estar tá aqui. Acho que vocês já perceberam essa diferença pelos professores, pelos contatos que vocês tiveram com seus professores e com os servidores técnicos administrativos, como é o meu caso, que estou aqui hoje também. A gente é apaixonado por essa instituição, é uma instituição de educação que dá certo e junto a gente consegue crescer muito, crescer muito, muito mesmo, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês ao longo desse curso inteiro. Feito? Posso dizer tchau? Alguma Ei, dúvida? Obrigada. Algum Imagina. Imagina, Mércia. Pessoal, foi um prazer. E a gente vai se falando. Adorei bater papo com vocês. Vocês estão tímidos. Mas eu aposto que nos próximos treinamentos que eu fizer, vocês vão estar mais é, falantes nesse processo. Tá bom? Um beijo. Até a tchau, próxima. obrigada. Viu? Tchau, tchau. Bom fim de Até semana. Em tchau. casa, hein? Cuidem-se da família de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, beijo.